Pessoal, Tudo bom com vocês? Meu nome é Davi Cardoso, né? hoje vou estar tá falando sobre essa caixa de som aqui, que é o um espetáculo de caixa. É uma caixa top, excelente demais. Né? Ela é do modelo bem parecido com uma aí que o pessoal anda comentando demais na internet, no YouTube. Eu vejo vários vídeos sobre o pessoal falando sobre essa caixa, comparando até tela com a Boombox da JBL. Mas acho que não é essa que vocês estão pensando. Né? A marca é exatamente dessa caixa aqui é, é ADS né? DC250H. Ele é uma caixa de som muito boa mesmo, pessoal. Uma caixa que tem som Bluetooth, você compartilha seu som né, com seus dispositivos, né, que seria o um smartphone. Você consegue parear até duas caixas dessa aqui ao mesmo tempo também. Né? E ela possui dois altos-falantes. Né? São dois altos-falantes de 80 watts, 4 né? ohms, né? que daria total de 160 watts. Uma caixa dessa aqui, Bluetooth, muito top mesmo. Né? E também possui dois tweeters. Né, que deixa o som muito mais agradável também né, nas faixas de frequências mais baixas né. e o que, que acontece, essa caixa aqui, o que me deixou muito feliz com ela diferente da, da outra marca do, que o pessoal não tá falando muito dela é que essa aqui tem autonomia que você pode levar para qualquer lugar, não é só na tomada não ela tem uma duração da bateria de até 8 horas dependendo da potência que você ouvir o som né. eu estou ouvindo ela desde manhã, só para você dar um detalhe na, met na metade do volume até agora não acabou a bateria dela né e isso deixou muito muito muito satisfeito mesmo e outra coisa que eu acho bom que vou mostrar pra vocês aí ó olha para você o painel superior dela eu vou colocar um, uma imagem por cima para você estar observando né que essa caixa de som aqui tem muito mais função do que a outra né que o pessoal anda comentando dela aí né o que que acontece Agora vou colocar aqui pra vocês verem a traseira dela. É a traseira lisa, né? Bacana dela que ela fica em pé. Tem as alças aqui pra você tá pegando, ó. Olha aí. Também uma coisa assim que ela não é muito levinha, não, viu? Ela deve ter na média de uns 7 a 8 quilos aí essa caixa de som. Até mais um pouquinho. Mas. Fiquei muito satisfeito mesmo as conexões que ela tem Uma USB, uma auxiliar, uma para microfone Se você quiser fazer também um discurso aí na família Você pode estar utilizando ela né? Tem várias funções aqui Tem umas luzes que são muito bonitas mesmo para você estar, tá, às vezes você está na balada à noite Quer fazer um, uma baladinha dentro da sua casa Vou colocar para vocês verem aqui, ó Vamos lá, vamos lá Line Fica piscando, ó E eu vou aumentar o volume para vocês verem como que ela fica piscando mais, ó Viu aí? O grave dessa caixa é muito top essa caixa aqui. Eu acho que ela é até melhor do que uma boombox da JBL. Né? Além também você tem um bez, ó. Vou aumentar pra vocês ouvir aqui, ó. Vou aumentar o grave, ó. Grava dessa música diferente da concorrente o que, que acontece. Ela tem os botões de passar aqui na parte superior, então você consegue passar, voltar as músicas, né? Tudo direto nela. Você não vai precisar ficar usando o smartphone para ficar passando as músicas. Não, ó, um exemplo, ó. vou fazer aqui passar para próxima. Você passa de... direto nela. Você não precisa ficar olhando o smartphone para passar a música. Ó. passa outra ó cara essa caixa aqui é show de bola aonde eu comprei essa caixa eu vou falar para vocês vou dar uma aqui. essa caixa aqui tá disponível lá na Prime Tech você compra aqui em Goiânia ela é na Prime Tech Computadores né é uma caixa que eu recomendo você está comprando ela pelo valor, que é muito mais barato do que uma boombox da JBL. E pela qualidade que essa caixa que tem, cara. É muito boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Se vocês quiserem também tem na Prime Tech do Burti Shopping, vocês encontram essa caixa aqui de som. Né? No Jardim Goiás e na Prime Tech do Burti Shopping. Né? E, cara, super satisfeito. É uma caixa de som aí, extremamente, uma boa qualidade. Tem bons agudos, tem bons graves. Tem bons médios também que eu percebi nela Ela não distorce o áudio Por exemplo, você está ouvindo o áudio Você percebe bem os agudos bem os, os, As batidas da música Você consegue distinguir muito bem Não é uma caixinha ruim não, viu, cara? tá de parabéns o fabricante Dessa caixa de som aqui ó Show de bola, eu recomendo essa caixa de som né? Então se você gostou do meu vídeo Vai correndo lá Compra essa caixa de som aqui o mais rápido possível Porque elas estão acabando Essas caixas de som aqui né? E você vai fazer uma festa na sua casa sensacional Então se você gostou do meu vídeo Gente, adiciona o meu canal Curta, compartilha, mostra pros seus amigos Pros seus colegas, seus contatos né? E vamos distribuir som aí na galera Então fique com Deus todo mundo Até mais, falou!